até eventos que é, no início pareceriam não tão muito importante para você, é, são oportunidades para você vender, para você oferecer o teu produto, o teu serviço. Eu lembro de um advogado que eu conheci que trabalhava com licitação e ele participava de um treinamento muito barato, muito acessível é, do Sebrae, né, que seria na faixa de 20, 50 reais, onde era um treinamento para pessoas que iriam trabalhar com licitação e ele já tinha feito o treinamento mais de 10 vezes ele já conhecia o conteúdo muito bem mas ele ainda assim fazia, com é, ainda, ainda assim participava, né, levava o seu cartão de visita e aproveitava aí para fazer network com pessoas que iriam contratá-lo na sequência então eu tenho segurança em afirmar que evento é um, é um grande momento para você se aproximar, né o ideal é que você vá só, muita gente vai em grupo e acaba ficando só no grupo, né não aproveita para fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, então é legal você ir só também, o teu cartão de visita precisa estar afiado e você disposto né a falar com as pessoas, a se apresentar e a se interessar por elas quando você se interessa pelo trabalho de outra pessoa, você abre portas, você facilita e amplia a comunicação porque ela vai querer retribuir e ela vai também perguntar sobre o teu trabalho e vai ser o momento de você aí se apresentar. Então eu quero complementar esse conteúdo aí falando dos treinamentos que eu tenho participado, né? alguns treinamentos que são muito interessantes para os empreendedores, e eu lembro de quatro principais. O primeiro dele é a HSM, que vai acontecer agora em novembro. Ah, Campus Party, que também é um baita evento. E para o pessoal do marketing digital, RD Station, né, o RD Summit, que eles fazem agora em novembro também. Ah, tem também o Fire da Hotmart e o Afiliados Brasil. Cinco eventos que eu participei nos últimos anos que foram muito interessante né? ah, o mais básico que eu achei de todos foi o Fire né? apesar de ser um, um grande evento participar é, muitas pessoas interessantes é, é um evento mais para network do que para conteúdo achei o conteúdo muito pobre tá, na minha visão é, e muito voltado para quem realmente está tá ali muito no início está começando com com a questão do afiliado, do marketing digital Conteúdo muito básico Salvo duas ou três palestras aí Que eu realmente considerei muito importante, muito relevante E o Fire também é muito caro né? o, o ingresso básico é R$ 800 reais, O ingresso que você tem acesso à área dos palestrantes R$ 1.500, se eu não estou enganado Então assim, é um, acaba sendo um evento caro Para o que ele oferece mas é uma experiência válida, né? Eu fui e gostei do evento de maneira geral. É, na sequência você tem a Campus Campuspare que é, oferece muito conteúdo, um vasto conteúdo e que em matéria de evento, né? Eu acho que três dos eventos que eu citei são de São Paulo, o Fire em BH é, e o RD Summit em Floripa. E assim. Campus Party, muito conteúdo, muito network, mas também é, traz uma, uma galera assim mais é, disposta a jogar, né, mais disposta a se divertir durante o evento, que não é de todo mal, porque o network continua e você tem momentos para interagir com todo mundo, é, mas acaba desfocando se você ficar dentro da, não sei, essa é a minha opinião, tá? eu também não fiquei dentro da, da, da feira, não fiquei acampado lá. É, então assim, a feira não para, 24 horas, o pessoal jogando, é, fazendo network, é, se comunicando, tem muito espaço é, para você almoçar, jantar lá dentro. Então assim, seguramente você vai ter momentos e o que é melhor, né, é de acordo com o teu público. Por exemplo, o meu tinha uma área de empreendedorismo, tinha uma área de startup, que eu circulei bastante, falei com muita gente. É, tinha uma área de robótica, tinha uma área de games, enfim, você vai encontrar sua turma lá né? e vai, é, de fato, interagir com muita gente caso você queira. É um evento que vale a pena e é muito barato, muito acessível. O ingresso que dá direito a todo esse esse conteúdo aí fica na faixa de 300 reais. Então vale a pena, é né, um evento que você deve colocar na sua agenda e seja você é um iniciante, ou se você já estiver no estágio mais maduro, tem muito conteúdo que com certeza vai te ajudar. O Afiliados Brasil é um evento que acho que está na segunda ou terceira edição, né? eu fui esse ano, e é um evento muito interessante para quem quer conhecer mais da, da do marketing de afiliado, tem network, não é um evento caro, é muito conteúdo, então você vai ficar pensando né em um onde é que você vai se inscrever, onde é que você vai, é, é, que sala né, você vai assistir, então tem três salas ocorrendo em paralelo e em algumas horas do dia só tem o, o palco principal. Tem também uma área de expositores que é muito rica, né, muito ampla, então assim, é um evento também que eu indico por conta da, do que você vai ter acesso, o custo para você ir a São Paulo de qualquer cidade do Brasil também é baixo, é, o custo de se manter lá também é muito acessível, e é um evento que atinge também todo mundo, quem está começando, quem já tem mais experiência, quem vai já só pelo network, então é bem interessante. É, vou falar também do HSM Expo, né, que é um evento grande da HSM que ocorre agora em novembro. É um evento já para empresas mais, na minha visão, empresas já mais... É, bem arrumadas, né? Que já sabem, já já tem um modelo de negócio válido e é um evento também que não é muito barato, mas que tem oportunidade também, né? Você vai saber um pouco mais é, do que está rolando no mundo dos negócios aí de maneira geral, né? Maneira mais ampla, porque ele trata de assuntos os mais diversos possíveis e é um evento que eu indicaria já para você num estágio mais mais avançado, né, para uma empresa que já tem um modelo de negócio operando, que já está em busca mais de inovação para sustentar o modelo de negócio a longo prazo, né? Então é um, é um outro público. E o RD Summit que, na minha opinião, desses eventos que for, foram citados aí, é o, o aquele que reúne a melhor o melhor conjunto de opções, porque tem assim, acho que da vez que eu fui sete trilhas rolando em paralelo né? então assim é muito conteúdo é, é tanto conteúdo que você fica em dúvida do que vai fazer, em que momento vai fazer porque tem muita coisa rolando e é, de novo, evento que você vai se você estiver iniciando é bom se você estiver já com a coisa engrenando o teu negócio acontecendo é bom se você já estiver num, num estágio mais avançado é bom também então é um evento que vale a pena você conferir, tá? de tudo que eu, falei, de que eu falei, esse é imperdível, acho que você tem que ir para o RD Summit, e também tem muito network, tem uma área de expositores que é grande, é muito espaço para network, muito espaço para você conhecer as pessoas que estão fazendo acontecer, e a dica para esse evento é você fazer uma pesquisa prévia né, conhecer o histórico dos palestrantes que vão estar presentes porque na hora fica difícil você decidir. Apesar da RD colocar na tua mão um aplicativo do evento, é, ter muita gente disposta a te ajudar lá do, da própria RD, né? a RD é uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, muito mesmo, e mesmo assim você vai ter horas que vai ficar em dúvida, cara, será que eu assisto essa palestra, que eu assisto outra né? e aí você vai para um e se arrepende no meu caso é, eu fui né? e assim não, não li muito a respeito dos palestrantes decidia pelo tema assim um dia antes eu dei uma lida e enfim selecionei os que eu queria assistir mas eu confesso que eu me arrependi de alguns né? quer dizer se eu tivesse me preparado um pouco mais é, lido um pouco mais o currículo do cara visto alguma coisa dele na internet Seguramente eu teria aproveitado mais Então é um evento que vale a pena pela pelo tamanho né? O, o ano passado teve 3 mil pessoas Hoje esse ano vai, vai bater 5 mil né? A meta deles é bater 5 mil Então assim, é um evento que você deve ir né? E é acessível Se eu não estou enganado, está na faixa dos 500 reais Então é um evento de massa Um evento com muito conteúdo De muita qualidade né, eu fiquei impressionado com o tamanho é, do, do evento quando eu fui, né, não tinha dimensão de quanto eles tinham crescido e eles fazem um paralelo né, do crescimento da empresa deles com o evento, que eles cresceram juntos, então é muito legal, muito interessante para você que está ligado aí nessa área de evento, então se for, fosse para estabelecer um ranking, né, RD Summit em primeiro, é, Campus Party em em segundo, é, em terceiro eu botaria o Afiliados Brasil, em quarto o HSM e por último o Firing, tá? Levando em conta a qualidade do evento, conteúdo e preço, tá? Agora, é, o HSM ficou em quarto por conta dessa consideração que eu fiz é, de você precisar estar com uma empresa mais um, um pouco adiante, né? Apesar de que você, se estiver iniciando, vai ter opção também, as pessoas que já estão um passo à frente, que já tem uma, uma empresa mais no trilho, mais planejada, é, vai ter mais benefícios com relação ao evento. Beleza? Eu espero que você tenha gostado e aproveite essa dica aí. Né? O HSM Expo e a, a, a, o RD Summit é, ainda vão acontecer esse ano, né? em novembro, está próximo. E o, a Campus Party está bem próximo também, vai ser logo no início do, do ano, no início de 2017, então dá para garantir, inclusive com um preço muito abaixo do que as pessoas que vão consumir próximo do evento, vão comprar próximo do evento, tá bom? Eu quero dar um abraço aqui para as pessoas que compareceram, tá? Muita gente aparecendo por aqui, a Dani, a Daniela a Túnias, o Cabral, a, o Alexandre, o Gabriel Lacerda e Edilene, um bom dia a todos vocês, obrigado aí pela, pela visita, né? pela, pelos comentários aqui, o Marcos também entrou agora, então assim gente, esse conteúdo é feito para vocês, tá? A minha ideia é ajudar nessa, nessa carreira empreendedora aí, nessa jornada, que não é fácil não, onde você puder ter ajuda, ótimo. É, lembrando que nós estamos preparando um material voltado para você que quer empreender ou que já está já empreendendo e quer dar uma renovada no, no teu network né, na tua nas tuas possibilidades, quer inovar no teu negócio, nós vamos lançar em breve o negócio de sucesso. Vai ter um e-book vai ter um treinamento online congregando esses 20 anos de experiência que eu vou comemorar em 2017 e também é, todo essa esse tudo que eu aprendi no Vale do Silício, em Babson, dentro do Empretec, na minha experiência prática em abrindo e fechando empresas, então vai ser um, um trabalho que eu faço com muito orgulho, principalmente porque ele tem a ajuda de muita gente, né? são mais de 100 pessoas que eu entrevistei, que deram palestras nos eventos que eu, que eu promovi como o Brasil Empreendedorismo, como a conferência Celeste Startup, como a Celeste Startups no Vale do Silício, então tem muita coisa legal você pode aproveitar aí para inovar e criar um negócio do zero, né? com muito mais sensatez, com muito mais, é, é, muito mais focado no resultado. Né? Quanto custa para você o preço da ignorância? Quanto custa para você dar um passo sensato em relação ao teu negócio, evitando os erros que eu cometi, evitando os erros que os especialistas envolvidos é, cometeram? e aproveitando as dicas de grandes instituições né, como Babson que é a faculdade número um em empreendedorismo é, nos estados unidos como o Empretec que já tem aí um longo histórico de sucesso que já treinou mais de 300 mil empreendedores então são desses elementos que eu tô falando tá uma jornada grande que é, tá agora se congregando tá se condensando no negócio de sucesso e eu espero que seja realmente um diferencial aí na tua carreira, na tua jornada como empreendedor. Tá bom? Obrigado a todos, obrigado pela presença, um bom dia, um fantástico dia para todos nós. Um abraço e até amanhã.